E aí, rapaziada do Youtube, como vocês estão? Tudo bem? Está fudendo muito outra de migué. Se você já me conhece, estou de volta com mais um vídeo muito top. Caso você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao canal mais gozado do YouTube. Eu me chamo Robson da Farmácia. Nesse canal eu posto meios para a rapaziada levar mais tempo para gozar, ou seja, curar a ejaculação precoce. Como disse em vídeos anteriores, eu sou o homem que já fui mais humilhado pela mulherada. Já levei até nome de Rola Mole por conta dessa peste da ejaculação precoce meu amigo. Hoje, graças a Deus me sinto um homem feliz e curado, com tantas frustrações na cama. Me tornei um especialista no assunto, bom meu caro amigo. Se você está assistindo esse vídeo é porque, assim como eu passei, você está passando pelo mesmo problema e está precisando de uma mãozinha do seu brode. Então vamos para o mais importante. Hoje... Quero trazer pra você uma mandinga muito top, fica tranquilo não é macumba, cola comigo até o final desse vídeo, garanto que você não vai se arrepender porque de hoje em diante a sua ejaculação precoce pode estar com os dias contado, isso mesmo. Depois dessa parada que vou te mostrar a sua ejaculação precoce está indo para o beliléu, então meu caro, já dando aquele joinha, se inscreve no canal, acione o sininho. Deixa seu comentário abaixo do vídeo, só assim você ajuda o seu irmãozinho a divulgar o canal. Dito isso, bora para cima. Hoje, vou falar da noz de cola, uma planta nativa nas Áfricas Ocidental e Central. A utilização de suas amêndoas foi difundida na região norte da América Latina, através dos escravos negros. Alguns dos benefícios que se pode obter com o consumo regular dessa incrível plantinha. Dito isso. Vamos conhecer esses maravilhosos benefícios. Primeiro, melhora o quadro de depressão, que é uma das causas da ejaculação precoce. Segundo, diminui o estado de exaustão, também pode levar à ejaculação precoce. Terceiro, alivia os sintomas de síndrome da fadiga crônica. Uma das causas da ejaculação precoce. Quarto, combate a fadiga mental e física. Outro sintoma que está atrelado à ejaculação precoce quinto atua como estimulante sexual sexto e diminui a ejaculação precoce meu caro amigo agora vamos para o preparo desse santo remédio a noz de cola pode ser consumida em pó sendo acrescentada ao café chocolate quente ou chá a dosagem recomendada é uma colher de chá desse pó Essa incrível planta pode ser encontrada em lojas de produtos naturais ou de suplementos alimentares.